Pronto, estamos ao vivo, gente, no YouTube. Gente, muito boa noite a todos aqui presentes, pessoal. E muito boa noite também a você, caro Benor, que está acompanhando a gente do Conforto do Solar. Hoje nós temos uma programação muito especial, uma programação diferenciada, que será o lançamento da tão esperada, mas tão esperada, Plataforma Green Nord Brasil. Vamos ter uma noite com muitas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um Farbringham Racídico, uma vez que estão saindo da data magna de 19, 20 de Kislev, Jutad Kislev, Rosh Hashanah, o Ano Novo da Raceduto. Logo em seguida, a gente vai ter aqui a presença de um rabino amigo meu, lá de Kyoto, Kyoto no Japão. Ele vai contar para vocês um pouquinho como funciona o trabalho dele lá no Japão, se tem judeus japoneses ou não, enfim. Tanto com, com judeus, tanto com Brennor e por fim, por fim não, depois nós vamos ver um vídeo muito bonito do Reb também, todo mundo vai poder assistir. E no final de tudo, vamos lançar a plataforma, vocês vão poder acompanhar, e interagir, fazer perguntas, assim por diante, tá bom? É claro, no dia desse a gente tem que começar com o Lehaim, fazer um brinde para esse dia tão especial. E ri, no moreno, valeu, valeu, valeu, valeu, L'Heim, gente. para o sucesso do movimento Bnei Brasil. a gente possa levar o monoteísmo, levar o judaísmo, levar o Bnei as sete leis, para os quatro cantos do Brasil. Amém. Amém. Amém. L'Heim, L'Heim. Gente, como prometemos, já temos aqui pelo menos 70 pessoas participando aí, vocês estão acompanhando no YouTube também? Então, Vamos primeiro falar umas palavras sobre o Tet Kislev, o dia 19 de Kislev. Tá, tá, tá tudo certo no YouTube? ao uhum. então, vivo? Hã? Oi? Então tá bom. Gente, nós estamos agora saindo de Yutet e Rafa Kislev, 19 e 20 de Kislev. Esse dia, gente, são dias muito, muito especiais. É o ano novo da Rassidu. É o dia, como escreve o Quinto Reb de Rabar, que Deus colocou na nossa alma vitalidade. Luz iluminou nessa nossa alma para a gente poder trazer magia, para a gente poder trazer Deus para a Terra, para a gente poder iluminar esse mundo. Então, quando chega essa data, isso se renova. E como isso aconteceu, eu vou contar para vocês a história brevemente. Nem todos conhecem. O Balsanto, ele surgiu... Vou colocar o pessoal da parte técnica aqui tá está entrando, gente. Então, tá bom, espera aí. Acho que eu permiti. Bom, vamos lá. Então... Balchantov, ele começou a divulgar raciduto há quase 300 anos atrás. Ele surgiu na Europa depois de massacres muito grandes contra o povo judeu. Bogdan Kamilenitsky, não sei se vocês ouviram falar esse nome, foi um terrível cosaco. Ele foi varrendo a Europa de leste a oeste, dizimou muitas comunidades, principalmente comunidades judaicas. Um terço do povo judeu pereceu, morreu assassinado nessas. É, nessas ações, nessas é, nessa, nessas guerras que ele fez, enfim, de conquista. O povo estava muito quebrado materialmente, muitos órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas morreram. E aí surgiu um Mashiach Shekia, um Mashiach falso. Era um tal de Shabtai Zvi e Mashiach. Ele inventou que ele era um Mashiach. Ele era um homem muito bom de lábia, convencia as pessoas. Só que ele era bipolar, ele era doente. E ele, enfim, começou a convencer as pessoas a venderem suas propriedades porque daqui a pouco ele vai se revelar, vai levar todo mundo para Israel. Então, muitos judeus venderam suas casas, suas terras por bagatelas, por preço de, de, de nada. E depois esse homem, ele era um louco, ele era um bipolar. Ele se converteu ao islamismo para não morrer. O sultão escutou que ele estava fazendo isso, teve medo de uma revolução, chamou ele na xincha, falou aqui, ó, vem cá, você Quer abraçar o islamismo ou eu, eu mando você para a guilhotina? corto tua cabeça. Falei, não, não, majestade, islamismo, tá bom. Ele era bipolar, ele não tinha muita... E aí botar ele numa prisão. Enfim, foi um caos, um caos. O povo judeu estava quebrado materialmente, espiritualmente, muito muito decepcionado, surgiu o Balshantov. Balshantov instituiu e introduziu a filosofia racídica, um modo diferente de pensar de ver as coisas, de ver a parte positiva da vida, alegria, luz, missão, para de melancolia, tristeza, depressão, culpa de pecados. Ele ele trouxe alegria no cumprimento da, das mitzvot, alegria em estudar a Torá, alegria em ser judeu, se conectar com Deus. Isso trouxe consigo vários costumes também diferentes. Por exemplo, esse costume que a gente está fazendo aqui agora, assim, ó, serve um erraim, não é para se embriagar, mas quando entra vinho, está escrito que sai segredos. Vinho vale 70. Segredos vale 70. Então, a gente gosta de fazer um Leheimzinho, Leheim, Leheim, Leheim, de novo. É. Que ele começou, então, no Bauchentó, para divulgar. E esses novos costumes acenderam luzinha vermelha onde? E muita gente. Eles estavam com muito medo de muita é, mudança, reforma, porque veio esse de civil, esse machia falso. Engarou muitas pessoas. Então, o pessoal estava muito conservador. E, de repente, costumes novos ah, despertou uma onda de é, é, opositores chamados Miss Nagdin, que faziam frente ao Balchento. Isso foi crescendo. Balchento faleceu. Veio o sucessor dele, o Magbim que ficou na cadeira, na liderança, por 13 anos. E ele faleceu... Magri tinha muitos alunos, cada um dos seus alunos se espalharam pela Europa e eles fundaram, assim, sinagogas e começaram a ensinar Hassidut. O principal deles, se a gente pode dizer assim, eram todos muito grandes, mas era o nosso Rebbe, Adumor Azaquian, o primeiro Rebbe de Rabat. E ele começou, o Rebbe, a escrever o Tânia, a divulgar Hassidut. Hassidut seria a parte mais profunda da Torá, gente, mais que a Kabbalah, Tá? É, a gente vai chamar isso na nossa plataforma, vocês vão ver, de teologia judaica. A gente vai estudar um pouquinho sobre Deus e muitas outras coisas bonitas também. E ele começou a divulgar, divulgar e escreveu o tani A se espalhou pelo, pela Europa inteira. Muitas e muitas e muitas comunidades judaicas se transformaram em comunidades racídicas, abraçaram o método, a filosofia racídica. E eles então começaram a estudar e Oreb começou a escrever também um livro chamado Tania um livro que demorou muitos e muitos anos para ser inscritos para ser escrito Oreb ele pensou em cada palavra cada letra desse livro ele pensou se ele escreve ou não e algo assim divino ele escreve inclusive na introdução ele agradece a Deus que colocou ajudou ele a colocar as palavras no papel quando um dos 36 tsarekim ocultos, dos justo, justos ocultos que temos no mundo, pegou esse livro, antes de ser publicado, o Rebbe mandou para ele, para dar uma olhadinha, ele falou: como é que o Rebbe conseguiu colocar um Deus tão grande num livro tão pequeno? E assim se espalhou tanto a Rasiduto. Isso incomodou muito, mas incomodou muito incomodou muito o Satã. O Satã ficou com medo com isso. Satan ficou muito bravo. Por quê? Porque esse livro é um livro muito especial. Parte mais profunda da, da Torá. É a alma da alma da Torá. Através desse livro do Tânia, e os outros também que ele já tinha escrito, mas o Tânia ele condensa, bem condensado, condensa toda a essência. O Rebbe estava como se estivesse for forçando a barra para a vinda do Mashiach. Como assim? Forçando a barra para a vinda do Mashiach? Eu vou tentar explicar. Isaías fala, que na era messiânica, que as águas preencherão os oceanos, desculpa, que a palavra de Deus, que a divindade preencherá o mundo como as águas cobrem o mar. A divindade estará preenchendo o mundo como as águas cobrem o mar, gente. O que, que é isso? Quando a água cobre o mar, no mar tem muita coisa, tem lá ostras, tem cavalo marinho, tem tubarão, tem tilápia, tem carpa, tem algas. Tem muita coisa. Mas quando você olha, o que você vê? Você vê somente o quê? Só, só água. No mundo tem muita coisa, não tem? Mas na Era messiânica quando você abrir o olho, você só vai ver divindade. Que vai encobrir o mundo inteiro. Uma divindade que ela vai brotar de cada ser. Ela vai brotar de cada essência, de cada ponto do mundo. Isso aconteceu na Era messiânica Hoje em dia nós não conseguimos enxergar isso, mas na era que isso vai ser bem visível. Com esse livro do Tânia, o Rebbe ensina a gente a enxergar a divindade com os olhos da mente. Com os olhos carnais ainda não conseguimos. Se Deus quiser, em breve, com a vinda com a revelação do Mashiach, a gente vai conseguir. Mas, com os olhos da mente, através do Tânia, você enxerga. Então, o Satã ficou comido com isso. Ele protocolou no Tribunal Celestial uma acusação contra o Rebbe de que o está forçando a barra para a vinda do Mashiach. Se ele fez forçando a barra para a vinda do Mashiach. Bom, o Tribunal Celestial se reuniu. E realmente, Satan tinha um argumento convincente. Decretaram lá em cima, pena de morte contra o Urebe. Como as coisas começam lá em cima e acabam aqui embaixo. Descem depois aqui embaixo. Aqui embaixo é são um reflexo do que está acontecendo lá em cima. Decretaram pena de morte também, sobre o Urebe. Por quê? Porque houve uns misnagrim, uns judeus que eram opositores à Ureb. Aqueles conservadores contra qualquer tipo de mudança, que eles não estavam gostando da expansão da raça resolveram fazer uma coisa que não se faz. Delataram o para o governo. Acusaram o de evasão de divisas. O que é isso? O Ureb recolhia muito, a tzedakah, muito dinheiro de seus alunos, de seus discípulos, e distribuía para judeus em Israel, mandava para Israel. Israel tinha muitos judeus passando fome, muitas comunidades, muito aba vivendo abaixo da linha da miséria. Então, ele recolhia muito dinheiro na Rússia e, e mandava para todos os seus alunos, seus alunos, não, para os que ele conhecia. Oh, vamos receber aqui o Rabino da, do Japão. Constantinho, um instantinho, gente. Ele está entrando. Cadê? Cadê? Não entrou. Vamos ver se ele consegue entrar daqui a pouco. Então uh, ele mandava dinheiro para Israel. Israel era governado, ou por tá aqui? Oh, Rabbi Gurman, thank you very much to join us. Thank you, thank you. I just uh, finished my uh, presentation and soon I'm gonna call you, okay? Okay, okay. we're be happy to join. Okay, thank you very much. Então é, ele mandava para Israel, Israel estava sendo governada pelo governo turco-otomano, império turco-otomano, que era o maior império, o império que fazia maior é, rivalidade, maior pressão, maior afronta ao império russo. Então, o Czar da Rússia, tipo, o rei da Rússia, o Czar, ele ficou preocupado com essa delação, mandou prender Oreb e prender ele com pena de morte. Outra vez, isso foi um reflexo da acusação do satélite em cima, no Tribunal Celestial. Isso 5.759, ok? Mas antes disso, teve uma outra história também. Essa acusação, eu, eu pulei um trecho. Desculpa, gente. É, 5.752, tá? Orebi, ele já estava muito nervoso, muito tenso desde, do, desde o desde início do ano, desde Jerusalenar, estavam sentindo no ar alguma energia muito pesada estavam um sentindo no ar que o Ureb está muito tenso, não sai muito do quarto, pediu para falar salmos, pediu para falar terrilim. Quando era Hashanah, quando era Shavuot, no meio do ano, o Ureb sempre fazia uma reflexão, recebia as pessoas, e tinha uma cadeira do lado dele vazia, que era do Bauchanto. Ele tinha um costume de abrir a porta, e o Rebbe saudava o Bauchanto. O Rebbe, ele, ele viu o Bauchanto, mesmo que o Bauchanto já tava lá no mundo, lá de cima. E aí, então, a... Uh, é, naquele ano, abriu a porta para o Balshentov e o Rebbe caiu para trás desmaiou. Ele falou: ouvi a face do meu mestre, ela estava preta, estava muito preta. Maus agouros estavam se aproximando, as pessoas muito nervosas. Não sabiam o que, que tá acontecendo. Duas semanas antes de Rosh Hashanah, o Rebbe chama a filha dele de Vora Leia. Ele chama a filha de Vora Leia, fala: Vora. eu plantei uma árvore. E esta árvore demorou 30 anos para crescer e dar os primeiros frutos. Esta árvore é a racidu, está dando os primeiros frutos agora. Eu gostaria de continuar nesse mundo, nessa vida, para continuar a adubar, regar, podar essa árvore, fazer ela crescer e dar mais frutos. Mas foi decretado para mim, falou o Rebe, que que chegou o meu momento. Lá de cima eu posso continuar também trabalhando a árvore mas não é esse o caminho correto. A filha ficou muito nervosa, ela falou, pai, para de falar isso, ela saiu, ficou pensativa, voltou, pai, a gente não pode concordar com isso. E ela juntou um tribunal rabino com três rabinos, Moshe Meislich, Moshe Vilenke, e falou, tenho uma proposta para vocês, eu posso salvar toda a situação, mas primeiro vocês precisam concordar comigo antecipadamente. Pessoal, como assim concordar com você antecipadamente? Você não pode dar um veredito aqui sem saber o que se trata? Ela falou, somente eu posso salvar meu pai. Eles ficaram nervosos. O Rebe está em risco, risco de vida. Se reuniram a noite inteira, o dia inteiro e a noite inteira, debatendo se eles podiam concordar, em dar o veredito e concordar antecipadamente com a proposta da filha do Rebe ou não. Eles chegaram à conclusão que a filha sabe mais do que, do que eles, do que está acontecendo, e que se é um caso de salvar o Rebe, vale tudo. Então, eles viraram para ela de manhã, falaram, ok. Ela falou, então, vocês primeiro me jurem, você, um juramento que não tem volta, que não tem como invalidar esse juramento, até mesmo em caso de vida ou morte, que vocês vão seguir minhas ordens e vocês vão concordar comigo. Um deles, o moço era mais é, como chama? mais é, racional, menos emotivo. Ele negócio desse a gente precisa estudar, não sei. E os outros dois viraram, viraram falaram, não, só para salvar o Rebbe vale tudo. Então, dois contra um, ganharam os dois, falaram, o okay, quê? A gente concorda. E ela falou, estou trocando minha vida pela vida do meu pai. Eu dou meus anos de vida para o meu pai. E aí eles falaram, o quê? Mas já era tarde, eles concordaram antecipadamente. E assim, isso era a véspera de Rosh Hashanah. O Rebbe tinha mandado cartas, pediam netos para os seus amigos, outros rebes, de outros lugares para rezarem por ele. E ele estava indo para a Mikve, o rebbe, véspera de Rosh Hashanah, ele pisa no primeiro degrau, ele fala de Chernobyl, não está vindo nenhuma salvação. Chernobyl era o rebbe Menachem Nochem, que, que morava lá. Pisou outro degrau e fala de Corinth, também não está vindo nenhuma salvação. Corinth era o reb Pinhas, Pinhas de Corinth. Ele pisou e falou de Liosna, Liosna, é onde eles moravam, no Babit de Lubavist, está vindo uma salvação. E aí, quando era, entrou o Rosh Hashaná, os Revis tinham um costume, é um costume, de acordo com a Kabbalah, de não falar absolutamente nada, nada, nada, desde que entra o Rosh Hashaná o ano novo judaico, até o toque chufado do dia seguinte. Eles não falam absolutamente nada, só rezam. E naquela noite, ele pediu para chamar a filha de Leia. Ele foi abençoar a filha, a filha falou, pai, para, que o senhor um ano bom e doce. Ou seja, esse lado é escrito pelo ano Buindas. Acabou -of a Rosh a a filha dele, ficava muito fraca. O Rebbe trouxe ela para o quarto dele, junto com o marido. Eles tinham um filho único de três anos, que era o, futuramente se tornou o terceiro Rebbe de Rabada, o Tema Arsendek. E o Rebbe, ele começa a falar, e o marido da Dvoraleia, o Jango do Rebbe, começa a chorar, ele falou o que, que querem de uma criança de três anos. Ou seja, a esposa vai morrer, é ruim. A criança vai ficar sem ninguém para cuidar, é pior ainda. O Reb falou: Eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dessa criança, eu vou educá-la. E ela faleceu, um dia depois de ir ao Senado. Ficaram de luto sete dias. No final do luto, eles foram na véspera de um kipura, eles foram no cemitério. O Reb segurou a mão do filho, do, do neto, que tinha naquele momento três anos, falou: Doilim grande são sadequim na sua morte, mais do que na sua vida. agora o abençoa seu filho. Ele ficou quieto. As pessoas todas choraram lá. E aí, o Rebbe continuou divulgando a racidu. Ele imprimiu Tânia, 5.557, não falo, não falha a memória. E aí, outra vez, o Satã protocolou, protocolou um recurso lá no, no Tribunal Celestial Dizendo que não está certo isso e aquilo, e outra vez é, teve o um problema. Foi aí dessa vez que delataram o Reb e prenderam o Rebe. Delataram evasão de divisas, prenderam o Reb. O Rebe, ele ficou 53 dias na cadeia, teve muitas histórias aqui, a gente não vai contar hoje porque o tempo é curto. Mas, depois de 53 53 dias, falei dias ou anos, dias, né? Depois de 53 dias, finalmente o Rebe recebeu. A Teodat Shihru, ele recebeu o documento de que ele está livre, que ele pode voltar para casa, que ele é livre de qualquer culpa. Toda a delação foi fruto de uns ciúmes inveja infundados. E ele foi liberto. E nesse dia a gente comemora, pessoal, não somente a libertação do Reb, mas também que no Tribunal Celestial eles deram carinho carim para que a gente estude a Rassidu, essa parte mais profunda da Torá. E através disso, prepare o mundo para a vinda do Mashiach. Essa raciduta a gente vai apresentar logo no primeiro módulo da segunda fase, que é a teologia judaica. Vai ter lá oito vídeos para começar. Mas antes da gente apresentar a, a, a, a, o, a plataforma, a gente queria saudar aqui o Rabino. Eu vou chamar ele, pedir para ele compartilhar algumas palavras com vocês. Rabbi Gurman. Rabbi Gurman. Rabbi Gurman. Sorry. Bruma, sorry. No, no, it's okay, it's okay. First of all, thank you very much for joining our night. Uh, actually for you is uh, morning already. Morning, morning. Yeah. morning. okay. Ohio uh, Ohio Gazamas. Uh, What? Go, good morning in Japanese. Oh, Ohio Gazamas. Ah, okay. <laughs> you speak Japanese now. Abisa <laughs> le, <laughs> a little bit, okay. So um I'm going to introduce. I introduced you. You are ready, so please join uh, with us, Tell tell tell, uh, tell uh, a little bit about your mission, about your shleus in Japan, either with the Jews people there, either with the Noah Heights that there. I know that we know that you uh, lead a group for no Heights in Japan. Yeah, we yeah. saw some uh, people, some, Yeah, so please. Uh, join us, tell us a little bit about uh, this beautiful work that you are making there. Thank you, thank you. Baruch Hashem, Baruch Hashem. We all know the, the Rebbe, the Rebbe Melech the King Messiah, he's have a responsibility, like Moses, like Moshe Elbeinu, to take, to prepare the world of getting of Mashiach. And for that, for that responsibility of getting the world forward, and close and ready for Messiah, so the Rebbe sends a messenger to every place in the globe, in every place in the world, uh, in every country, in every place uh, we can uh, bring the light of Hashem, in every city uh, we can say a blessing and know it's only one God and he, he is the leader of the world, so in that way we're getting the world ready for, for Mashiach. Ok, so, with, with every bless us. Ok, sorry, I forgot. Okay, um, o rabino ele está falando o seguinte que o Rebbe, que é o nosso Mashiach, ele tem a, ele pegou sobre si a responsabilidade de consertar o mundo inteiro. Para isso, para isso ele fez o seguinte. Ele trouxe para ele mandou um rabino, um emissário dele para o mundo inteiro, para que esse rabino ele possa trazer bênção para que ele possa preparar o mundo inteiro para a vinda do Mashiach. Então, yes. So, in in in that responsibility, the Rebbe send shluchim, messenger, to every place in the world. And we, after 10 years in India, the Rebbe, Hashem decided we need to come to here, to Kyoto, to Japan. And uh, we have here 50 Jewish people living here. Most of them came because academic. Reasons and uh, Kyoto is Le Havdil from Yerushalayim is like the old city of Japan, like all the history. So all the tons of of, of tourists come to Kyoto. So we always busy with Jewish people, with kosher food, with uh, uh, prayers, uh, all the all the supply that uh, the Jewish people need to have uh, the Jewish way of living in in, in Kyoto. Okay, o rabino explicou o seguinte, que ele trabalhou ele, foi, ele abriu um Beit Rabat na Índia, e lá ele morou por 10 anos na Índia, trabalhando lá naquele local, e depois a providência divina fez com que ele mudasse para o Japão, com certeza ele tem uma missão no Japão, e ele foi parar na cidade de Kyoto. Kyoto, ele diz que vive lá somente 50 judeus, moradores fixos, mas Kyoto é uma cidade, é a cidade velha do Japão, cidade antiga, como se fosse assim lá de Jerusalém, uma cidade antiga com muita muita história, então tem muita aparentemente pelo que eu entendi muito turismo lá também. Então as pessoas elas vão lá, muitos judeus vão visitar, tem muito turismo há é muitos judeus passando por aqui outro. Então ele está lá também para atender esse tipo de comunidade é, é, flutuante judaica que passa por lá, provendo é, comida caseira para os judeus que estão passando por lá, é, rezas, sinagogas e outras necessidades também dos judeus. Ou seja, não é uma, um trabalho fácil, gente. Ele vive meio que isolado para atender esses é, judeus. Nós temos o privilégio, graças, graças a Deus, de morar numa cidade grande, que tem muitos judeus, muita infraestrutura judaica. Mas morar numa cidade que tem só 50 judeus, não é brincadeira, não. Como dissemos, a missão do Rebbe é preparar o mundo para trazer Mashiach. E preparar o mundo não é só preparar os judeus. Os judeus tiveram a missão In mount sinai to do the mitzvot and with the mitzvot to, to prepare the world for mashiach but all the world every human being have his mission to get close to hashem and to ask himself why why god created me why god created the world and if he created me it's meaning he needs me he put me here to do to do part of the mission so with this background we here in kyoto And we have a, a community of uh, no heights. Uh, now in Japan, most of the people don't know English, so everything needs to be in uh, Japanese. And uh, it's really uh, special to see how much people have thirstness, how much Japanese looking for, why, why we here? Why the reason God created who created the world and what, what the reason? What did what Judaism have to say? because Judaism is uh, the longest, the older religion with the ethics of, of, of the right world, the right way of holding the world uh, forward and to have the, the world. To, so in, in way of uh, thinking about logic, you have to have uh, laws to, to maintain the world and to take it forward. E tem lá japoneses que vieram e, without, uh, we uh, absorb them. They came and look for what, give me meaning, give me, find me why, what, what I can, uh, what the reason, what, I, why, how I can, can be connect to God. Okay, é, ele explicou o seguinte que, na verdade, no, é, Deus colocou ele no Japão, deu para ele uma missão e que cada ser humano na face do, da Terra também tem uma missão. Deus criou muitas pessoas e todo mundo tem uma missão ele fala como é impressionante que os japoneses eles vêm com uma sede muito grande mas uma sede muito grande de descobrir por que que eles estão aqui qual a missão deles então eles vêm até o Rabino, procurar essa buscando essa essa informação buscando essa missão buscando esse essa luz é, com uma vontade muito grande eles sabem que na Torá tem ensinamentos, tem direcionamentos, tem leis que possam ajudar eles a se conectarem com os criador, o criador, e é, é, eles vêm com uma sede muito grande repetiu novamente, uma vontade muito grande de aprender, uma coisa assim muito, muito impressionante. So we we open a uh, uh, academic like well, uh, course in Judaism in for Japanese for non-Jewish, for uh, Nauchites, uh, they can come and learn. So we had uh, seven lectures, and we do it every time, this is the, the Syria of the Creator, how uh, the creation of the world, uh, Noah, Abraham Avinu, uh, Yitzhak Mitzrayim, uh, Mount, uh, Mount Sinai, David Melech, and the end of days. So this was seven topics. And uh, the, the point was not only the story of history, what happened through the Midrash, the point, what the flood have to say to us today, what is teva, what is Mabul, Bilbul, all to understand what it's meaning for us today. So we had a, a very uh, big uh, audience, a lot of them priests and people that come and they really want to know, because Japan was luck for, for hundreds of years, everything in history, Japan was an island and closed. Então, ainda hoje, eles se sentem muito separados do mundo. E o que eles ouviram sobre a Torá, eles queriam ver com os olhos físicos, para ver o que é o rabbi, para ver um rabbi and to learn from real e aprender de um homem judeu, para aprender de ele o que é o Torah. Ok, so, so, um, então ele falou o seguinte, gente, que eles, uh, vendo essa busca tão grande do povo japonês, querendo aprender, querendo buscar um sentido, uma, uma direção na vida, um motivo, um propósito pela vida, ele abriu uma academia de Brennor, estudos noéticos, para ensinar. Eles fizeram de uma forma organizada, eles têm sete é, tópicos, sete módulos, sete aulas baseadas, primeiro, numa cronologia, começando com a criação do mundo, depois eles estudam sobre Noé, Abrão, depois eles vão para o Dilúvio, aliás, Dilúvio, depois Abrão, Noé, Dilúvio, Abrão depois falam sobre o rei Davi, e acabam falando, no final, sobre o Mashiach, final dos dias. Então, eles passam esse tipo de ensinamento, essa cronologia, e eles focam também no estudo do dilúvio, porque dilúvio, em hebraico, é mabul. Mabul vem da palavra bilbul. Bilbul é confusão. Ou seja, hoje em dia, também tem um dilúvio, as pessoas estão todas confusas, elas estão perdidas na escuridão, com muitas é, dúvidas, sem direcionamento, é, enfim com muitos questionamentos, perplexos. Então, eles começaram a estudar, começaram a ensinar, começaram a dar essas aulas, e as pessoas japoneses vêm, estudam, participam, e tem um número muito grande de japoneses mesmo que procuram isso. Ele disse que o Japão, por 100 anos, por um século, ficou fechado, como meio que isolado do, do, do planeta, dos outros países, do mundo inteiro. Então ele tem uma cultura por si só diferente. E quando vem o rabino lá, as pessoas ficam assim meio que perplexas, elas querem vir e ver um rabino com os próprios olhos. Quer ver realmente fisicamente como assim, né? Eles querem ver. Então é uma coisa assim fantástica que acontece lá também. Então, so, long, HaShem, thanks God, it was really success and we see how much, uh, how much really the world have how much human being how much people want to know the real connection to something real not only uh, uh, the physical life is not enough we're looking for meaning so now we're working on uh, to translate all the course to a book we're writing a book in japanese uh, so now it's not easy because i don't read the japanese so i have a uh, guy uh, he wrote all the classes all the lectures he wrote it down And now he translate to English. I need to go over the English to see if it's right. Everything to fix everything, the details, and then to take it back to Japan, Japanese right So it's like going back and forth. I need to write a book, but with Hashem is gonna really a uh, book is gonna do a lot, a lot of uh, move. So a lot of uh, people uh, looking to be connect to Hashem. A lot of people don't know. At the searching for for for for this point, they they have search for something real in life, so for real meaning. But when they're gonna get this book, when they're gonna get the knowledge of wow, it's a creator. The Judaism is not something only for Jewish people. So uh, that's gonna open a lot of uh, eyes and open a lot of uh, knowledge to to get uh, to to open and know about the existence of Hashem in the world. Ok, então o rabino ele falou o seguinte. O, o rabino falou o seguinte, que é, os japoneses eles têm uma sede realmente muito grande e o que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando então o, essas sete lições, sete aulas que eles prepararam, estão transcrevendo isso para japonês. Ele falou que é um trabalho difícil porque ele não entende japonês, não lê japonês. Então tem que trazer para o japonês. Tem um auxiliar dele, tem uma pessoa lá que sim consegue fazer isso, o tradutor depois tem que traduzir de novo para o inglês, para ver se realmente está boa a tradução, e depois retraduzir para o japonês. Então, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que ele acredita que isso vai trazer bastante frutos, vai poder trazer realmente o judaísmo para muitas pessoas, porque o judaísmo tem um começo, um meio, um fim, e mostrar para as pessoas que existe um criador, existe realmente alguém, uma ordem nesse mundo, o um mundo não é uma selva, e que tem realmente uma missão para cada indivíduo. Rabbi Gurman, Rabbi Gurman, I would like yes. to come here to show you my students. Uh, Enzo and Nelson, please come here. Venha Constantin. I'm gonna show you something. You're gonna like. Please. I I brought them from from Japan. Oh. Oi, gostei mais. Ah, conheceu, conheceu a. Hello, shalom, shalom, How are you? <laughs> shalom, shalom. Wow. <laughs> well, I going I gotta bring, I gonna bring our students. Huh? I brought them from Japan. Okay. <laughs> yes. <laughs> Okinawa. Okay. Okinawa. Ah, you have nice. Yeah. Now, now we have a, a Zoom a hmm. class of uh, uh, the divine knowledge. The Sefer Torah, of uh, the Sefer of Shulchan Aruch, of the Ben Enoach. How do you call it in uh, Brazil? Okay, let's say about it, let's not look now, do Shulchan Aruch, do Shulchan Aruch. No, they have in English, how uh, do they call it? Divine... Ah. The divine uh... a code, the divine code, yeah, we have it. Yeah. Mm. So now they have, they, they have a class, a reading group, a reading at every week in Japanese. Wow, okay thank you. thank you very much, thank you very much. I, okay. Will... <laughs> okay we really really appreciate your um joining us this evening this yeah. morning thank When you, you come very... to Japan, you're always ready and we always remember our our uh, model to look how to spread out to all the uh is Rabbi Yaakov. So thank you very much for what you're doing. And uh, God give you strength. And chazak, chazak, venit chazak, trying to have all the koach to, to spread to every place. And the main point, the main goal is to bring Mashiach. Oh, if we, if we didn't bring Mashiach, the, mean, the meaning we didn't do anything. <laughs> oh, man, thank you very much, Rabbi For you, okay. sure. Yeah. Good day, good day. Salve, salve. Amém. Thank you very much. Pessoal, nós vamos então agora continuar com a nossa programação. Antes de apresentar a plataforma, nós vamos assistir um vídeo do Reb, um vídeo muito interessante de 10 minutos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ok? Um instantinho só. Thank <laughs> you. Pessoal, não estão escutando, eu estou vendo que não estão escutando. Deixa eu mudar a configuração para todos poderem escutar. Um minutinho. Vídeo, áudio. Vou o microfone. Pessoal, não estou escutando, não escutando. Bom, uma pena que não estão escutando. Tá bom. Então, acho que a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Como não estão conseguindo escutar... Vamos tentar, para não prender vocês tanto aqui, é uma pena, a gente tenta depois, no final, mostrar o vídeo. Algum problema, não sei exatamente como é que a gente resolve. Mas, de toda forma, vamos para a apresentação da plataforma, então. Depois a gente tenta mostrar o vídeo, tá bom? Vamos ter as coisas. Eu estou aqui com o Marcos, Marcos Vinícius, o Marvin. Ele é o nosso programador, que desenvolveu toda a plataforma. Eu vou compartilhar... É... Marvin, você pode compartilhar a sua tela? 300 pessoas. Oi? 300 pessoas. Temos já 300 pessoas ao vivo, maravilha. Marcos, você pode compartilhar a sua tela para a gente, então, mostrar a plataforma, fazer a apresentação? Maravilha. Então, tá aqui, deixa eu fixar essa tela da apresentação. Ok. Dá um destaque aqui para essa tela aqui. Vamos lá. Gente, olha, como vocês estão vendo aqui, como vocês estão vendo aqui, essa é a página que vocês entram na plataforma, tá? Seria interessante, Marcos, se a gente puder fazer aqui uma simulação. A pessoa entra aqui, ela primeiro precisa clicar aqui embaixo para fazer um cadastro, clicamos, tá? Ela vai preencher o nome dela, o seu nome. Então, você coloca o seu nome aqui. É bem fácil. Então, está sendo colocado, vocês estão vendo. Depois, você preenche o seu celular. Você coloca o seu número de telefone, celular, WhatsApp, tá? É só isso, o cadastro, bem simples. E define uma senha para você que você vai depois lembrar, tá bom? E aí, clique em cadastrar. Clicou em cadastrar, você vai receber um SMS no seu celular, tá? Pode ser que demore um pouquinho, tá? Porque muita, muitas pessoas acessando, então, pode ter um delay de até um minuto, um minuto e pouquinho, pode acontecer. Então, você espera com calma chegar, pode ser que chegue rápido também, vai lendo o seu SMS, vai chegar um SMS... Assim que chegar o SMS para você, você vai colocar aqui o número do seu SMS, daqui a pouquinho está chegando para o Marcos, ele vai colocar o SMS dele. Enquanto a gente espera chegar o SMS, a gente pode aproveitar o tempo e fazer um lein, né? Ok, já colocou SMS, Marcos? Oi, Rave. É, então, na verdade, como eu já tenho cadastro, nós, ah. eu não vou receber o SMS, só dá para fazer o cadastro uma vez só. Então, eu vou fazer o login aqui, mas quem ah. receber lá vai ter o mesmo efeito de se fazer o, o login. Tá. Uma vez entrou, essa é a plataforma. Então, a gente tem aqui, gente, olha só, no canto esquerdo, uhum. no canto superior esquerdo tem o seu nome. Você começa com nível 1, uma estrela e você é um candidato a tá? Cada vídeo que você assiste, você tem uma lista de vídeos aqui, tá vendo? Tem a introdução, mais sete vídeos nessa primeira etapa. Cada vídeo que você assiste, você vai ganhar 100 pontos, tá? O Marcos, como ele já assistiu os vídeos, tá aqui, 1.600 pontos ele já tem. Mas vocês vão começar, cada vídeo, 100 pontos. Começa com o vídeo de introdução, depois da introdução, você vai seguindo para os próximos vídeos, Tá? É, daqui a pouco eu vou falar também da pontuação, mas vai seguindo os vídeos. Uma vez que você assistiu todos os vídeos que vão apare aparecer para você, olha lá, primeiro a introdução, o vídeo da introdução. O Marcos está puxando o vídeo para cima, para frente. Vocês estão vendo um rabino lá, um rabino muito bom falando, por acaso. Abaixo do vídeo, próxima aula aí você pula para a próxima aula, automaticamente o sistema pula para a próxima aula, vocês estão vendo? Então, é, olha lá segunda aula já está rolando, são a origem das sete leis de Noé. Tá? Primeiro a gente começa falando da origem. Um, talvez, pessoal que venenou um pouco mais tempo, pode ser que já conhece um pouquinho da, de alguns conteúdos que a gente vai apresentar, mas não tem problema, são interessantes, são vídeos curtos, vocês, vocês olham de novo o vídeo, é importante reciclar, relembrar, e depois do vídeo, a origem é sete não é? Aí ele já possa, vai para a próxima aula: conversão ao judaísmo. Só vai escutando. Enfim. E você lá em cima tá vendo, você ganhou 500 pontos. Marcos ganhou 500 pontos por acessar. Então, acho que, acho que não é 100 pontos. Desculpa, gente, a pontuação está um pouquinho por fora dos números. Então, cada vídeo que você assiste, 500 pontos, 500 pontos, 500 pontos, vai ganhando, tá? Então, esse não assistiu até o final, não ganhou 500 pontos. Quando então, você assiste até o final, você ganha 500 pontos, tá? É claro, 500 pontos uma vez só, não adianta assistir toda hora o mesmo vídeo, né? Não é, é café com leite, não é mulher, a mão com açúcar. É, vamos lá. Aí, sete leis, vai assistindo os vídeos, assiste mais um, Olha lá, o futuro chegou, esse é um vídeo muito interessante, vale a pena assistir, tá? Assistiu tudo, ganhou 500 pontos, olha lá, chegou até o final, ganhou 500 pontos, já pula para o outro, aí já vai para a próxima aula, e assim ele vai completando toda a etapa. To... ok, viu o vídeo todo, próxima aula, essa é a sexta aula, ela é aula chamada A Missão de um Benor, nós falamos sobre a missão do Benor nessa aula, o que, que ele precisa fazer para servir a Deus, assim por diante. E aí, a última aula da série, você assiste, o um não judeu pode morar em Israel, e aí pronto, assistiu a última aula, ver a declaração Brennor ganhou 500 pontos, e aí você pode ver a declaração, aí você pode assinar a declaração Brennor, tá? É... Então, vamos lá, vocês estão vendo que o score do Marcos aumentou, né? aqui está pequeno, mas ele começou com 1.600, agora ele tá lá com... Quanto que é isso? É 8.200 agora. 8.200, mitzvah points. Você vai acumulando mitzvah points. Né? O que estão em outro lugar, de gardalhões, a gente chama de mitzvah points. Falei certo? Gardalhões, gardalhões, gardalhões, galardões. Isso, bom. Eu estou muito familiarizado com essas recompensas. Mas então, isso aí. Aí, ok. Ele terminou, ele pode ir para a declaração Greenock, ok? Vou colocar então, uma foto aqui antes, Lavi, para aparecer a minha foto aqui, né? Uh -huh. Então, agora tem uma foto e ah, okay. uma declaração. Perfeito. Então, você pode fazer um upload da sua foto também. Isso é importante, porque quê? Porque na, na, depois da declaração, a gente vai mostrar você vai receber uma carteirinha com a sua foto. Então, faz o um upload, se estiver no celular, é só bater uma foto, não é, Marcos? Isso. Se estiver no celular, você pode bater uma foto na hora, ou subir da galeria, uma foto que você já tem. Se tiver no computador, é a mesma coisa, sobe da galeria, uma foto. E aí você assina, preenche uma, os seus dados, pequeno cadastro, você declara ser benó. Eu reconheço que a Shema ordenou a toda a humanidade as sete leis e assumo o firme compromisso de seguir diligentemente todas elas e suas ramificações. 1. Um, não praticar idolatria. Dois, não blasfemar contra Deus. Três, não cometer homicídio. Quatro, não roubar. Cinco, não cometer adultério e relações incestuosas. 6. Não, não comer um membro de um animal vivo. E sete, praticar a justiça. Uma vez preenchido, assina a declaração digitalmente. Marcos vai assinar. Parabéns, estamos muito felizes. Oh, chegou a sua carteirinha digital, Brenor tá o Marcos é de Pindamonhangaba no caso dele em São Paulo ben desde, desde 2022 é claro que pode ser que você já seja mais antigo mas aqui pelo menos registrado né e aí ele tem aí a declaração e não só isso agora ele tem também algumas coisas ele tem um, um, um link lá em cima chamado compartilhar olha só, compartilhar vocês estão vendo? Isso, link copiado. O que é isso? A pessoa clicou nesse compartilhar, copia para a memória dele um link, esse link você vai poder postar no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que você participa, no seu Instagram, na sua bio do Instagram, você vai poder colocar no seu status, no seu Face, vai poder... Enfim, aonde você conseguir mandar a semana para os seus amigos, convidando eles para conhecerem a plataforma Benor, O seu amigo recebe esse link. Ele clica falou: olha que interessante, judaísmo para as judaísmo para todo mundo, o que é isso? Vamos ver. E aí ele entra, ele vai começar a assistir esses sete vídeos que vocês já assistiram. Cada vídeo que ele assiste, a gente vai explicando o que é um Benor, Vai trabalhando ele, ok? Cada vídeo que ele assiste, você recebe a metade dos pontos dele ele está recebendo 500 e você está recebendo 250 pontos para o seu ranking, o seu score, ok? Se ele virou um BNN, assinou a declaração, aliás, no momento que você assina a declaração, você recebe, é, não sei se é 2 mil pontos, é, depois a gente é vai... 7.500 pontos, será 7.500 pontos. 7.500 pontos você recebe, tá? O seu indicado vai receber os 7.500 pontos. E você recebe a metade dos pontos dele, não é isso, Marcos? Exatamente. 3.750 você recebe. mole mamão com açúcar, mitzvah point. Bem fácil, gente, bem fácil. Isso vai entrando no teu score vai entrando na tua, no teu gaming, vai entrando no teu, no teu ranking, ok? Depois, é, digamos que esse fulano que você indicou e virou um menor, ele assinou a declaração, tá? ele queria convidar o pessoal da igreja dele, porque ele gostou, falou, poxa, que interessante. Ele manda para toda a igreja. Começa a entrar gente lá. Começou a entrar gente. Cada vídeo que o, o indicado, do teu indicado, assiste, você está recebendo em cima disso um quarto dos pontos dele. No seu indicado é metade, no indicado do indicado é um quarto. Então, cada vídeo que o seu indicado do indicado está assistindo, você vai receber 125 pontos. Mas a coisa vai se multiplicando, gente. Porque o seu indicado pode indicar 10, e se esses 10 indicarem mais 10, são 100. Aí você vai subindo, vai virar o campeão mundial Beninor, campeão brasileiro Beninor do Points. Ok, olha o ranking aqui. Olha o ranking. Então a gente já tem o Enzo. Ele entrou aqui, ele pegou de Lambuja aqui. Primeiro lugar, Daniel 20:606 mil pontos. Daniel 24 mil pontos. Marcos 16 mil pontos. Já tem gente entre Vanessa 14 mil, Lohane 11:600 o Nelson, 10.500, a Núbia com 10.300, olha só que maravilha, gente, o pessoal já está competindo aí. E a gente vai ter o Brenor do mês, o Brenor do trimestre, o Brenor do ano, vai ser congratulado com os galardões, é isso que chama? Galardões, galardões que chama? como é que chama isso? Aquilo que coloca aqui. Não, galardão, não é isso? Vai ser congratulado, vamos fazer uma série de homenagens a ele também, que vai acontecer vamos fazer entrevistas com ele, vamos fazer uma live com ele, vamos fazer muita coisa com ele também para conhecer que é o campeão Benenor, ok? É, então, gente, vamos lá. É, tem aqui também, nessa pontuação, vocês têm como é que funciona, tá? vocês podem ler, vídeo, cada vídeo que você ganha 500, 500 mitzapoints, a cada vídeo assistido. Frequência. queremos que você se dedique nos estudos. Ganhe 100 Mitzvapoints a cada dia que você acessar a plataforma. Então, se acessou amanhã... Maravilha, né? Mantendo uma frequência de sete dias consecutivos, você pode ter a chance de dobrar seus Mitzvapoints diários. Sete dias entrando na plataforma, estudando. Aí... Você dobra os muitos a points. Por enquanto, gente, a gente está começando, vai ter muita novidade na plataforma, vocês fiquem atentos. Por exemplo, um dos projetos que a gente tem para que em breve a gente possa ter os nossos estudos diários lá. Tem então, vez de começar a postar nos grupos de WhatsApp, os estudos diários estarão lá. Você entra lá, fala o salmo do dia, estudo atoral, rumagem do dia, Tânia do dia, e assim por diante. Uma leibre enorme diária, coisa assim então você vai ter motivo para entrar diariamente e ganhar seus mitzapoints, ok? Convide amigos ao compartilhar o seu link único. Esse link é pessoal que você você conseguiu lá. Ao compartilhar o seu link único que você encontra em nosso menu principal, seu amigo poderá ter dar poderá te dar de duas formas. Para ganhar 10 mil para ganhar dez mitzapoints, quando seu amigo entrar utilizando o seu link único ele terá acesso aos primeiros vídeos da plataforma e, ao final, precisará preencher a declaração ganhou, receber a carteirinha, assim como você. Mitsuapoints extras. Além disso, todo Mitsuapoints que seu amigo fizer na plataforma, você estará ganhando cada vez mais appoints. por isso. Então, cada, cada... Ok, então, não deixe de incentivar os estudos dele, ok? Depois qualquer pergunta, a gente vai sanar aqui no, no chat do, do YouTube, tá bom? Declaração Brennor, este grande momento merece Mitzvah Points especial. Você ganhará 7.700 Mitzvah Points ao assinar a Declaração Brennor. Ainda receberá uma carteirinha digital. Você pode compartilhar nas suas redes sociais. Cedacá, além de aprender, ganhar Mitzvah Points e poder concorrer a prêmios, na plataforma você também poderá fazer uma Mitzvah muito importante da Ainda não está pronto isso, por enquanto ainda não dá mas depois você vai poder fazer a Tzedakah pela plataforma, e aí você vai ter depois os mitos points que você ganha é, quando a pessoa faz a mitzvah da também. Pois preces e estudos, toda vez que você acessa a área, a área destinada para a realização de preces com o sindúrbio menor ou dos estudos diários, você ganha 100 mitzvah points. Então, assim a gente vai concorrendo, gente, desculpa, subiu aqui na frente. E, muito bem, agora, uma vez que a gente já sabe é, sobre isso, a gente entra na segunda fase. Ainda, uma vez que você conclui os estudos, você assinou a declaração Brenor, recebeu sua carteirinha, e já tem o um link para compartilhar, você entra na segunda etapa. Como vocês podem ver, o Marcos Borges deixou de ser um candidato a Brenor, ele virou agora um Benor, já está lá no nome dele, Benor, tá? Ele está no nível 3 pela pontuação dele. Quando ele atingir 10 níveis, ele ganha mais uma estrelinha. A partir do 11º nível, ele ganha mais uma estrelinha. Até ele completar 7 estrelas. Um não há 7 estrelas. 7 mitzvot, 7 leis, 7 estrelas. Cada vez, gente, que a pessoa ela vai subindo de nível, vai ficando mais difícil para subir de nível, aliás. Cada vez fica mais difícil. É, tem uma equação lá, o site, eu vou tentar explicar essa fórmula. Então, para ele subir para o próximo nível, assim, o primeiro nível é 10 mil pontos, já subiu. Para o segundo, subir para o segundo nível, ele tem que, é, o nível dele multiplicado por 10 mil, mais 75%, alguma coisa assim, tá? Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil para você subir de nível. Eu não sei te dizer os números exatos agora, mas depois até podemos fazer uma simulação um dia apresentar para vocês. Tá? E aí você vai ter acesso depois da apresentação, na segunda etapa, que é o primeiro módulo, que é a teologia judaica. Esse módulo ele vai ser lançado no próximo domingo, hoje é quinta-feira. Então até até domingo, aqueles que já estiverem preenchido toda a declaração, vistos os vídeos, preenchido a declaração, eles vão receber o primeiro módulo. Esse módulo a pessoa vai começar a receber um vídeo por semana, tá? um vídeo por semana para estudar, aprender, introspectar o assunto. E cada semana ele vai começar a receber um vídeo. Se a pessoa entrou daqui a 10 dias, não tem problema, recebe o primeiro, dia daqui a de... o primeiro vídeo daqui a 10 dias, o segundo vídeo daqui a 17 dias, o terceiro vídeo daqui a 24 dias e assim por diante. Ok? Entendido, gente? Legal? Então vamos dar mão a massa, se inscrever todo mundo, fazer o cadastro. Todo mundo já se inscreveu? Estou vendo que tem muita gente aí que já se inscreveu. Como é que está? Como é que está aí o. Marcos, você está indo no back office? Estou aqui, vamos ver. Quantas pessoas já se inscreveram? Só um minuto, Ravi. Olha, Ravi, por enquanto. 57. 57. É isso. Subindo. 57 pessoas já se inscreveram, maravilha. Tem aqui. aumento, aumentou para 80. Está subindo. Oh, 80 pessoas inscritas, maravilha. Temos aqui na live 250 pessoas. Vamos lá, gente. Todo mundo se inscrevendo, gente. É só entrar. A gente, ah, a gente não divulgou como. Não dá para saber. Você tem que entrar em benenor.org.br. benenor.org.br. Aí você se inscreve. Vamos lá, gente. Bota no chat aí. Quem pode colocar no chat? benenor.com.br. Bota no chat. benenor.com.br. Não pensando... Log. Ah, desculpa. Menor.org.br. Botaram no chat? Sem problema. Sem problema. Eu não estou com... Eu, como estou no Zoom, estou com dificuldade de ver o chat ao vivo. Deixa eu ver agora sim. Fixaram ali em cima. Ótimo. Entre aí, gente. Menor.org.br. Se alguém quiser perguntar, gente, eu estou agora no chat com vocês. O que a pessoa faz com pontos que ganham? Então, a gente pretende fazer sorteios, tá? de algumas coisas especiais. Uh, vamos fazer também alguns prêmios para essas pessoas, homenagens. Mas o principal, gente, o principal eu não consigo dar para vocês. É lá em cima. É lá em cima. Esses pontos, você vai chegar lá em cima, vai mostrar lá na entrada. Eu tenho 350 mil mitzvah points, Axel. Olha o que eu fiz lá embaixo. 350 mil mitzvah points. Conquistei o Brasil inteiro para o senhor. Então... Né, respondendo a pergunta aqui do da Maria José Machado Pires, o que, que ganha? A gente vai dar pouca coisa, um pouquinho de homenagem, um pouquinho de sorteios, prêmios, mas o que achamos vai dar. Não tem como a gente dar para você. Não tem. Você sabe aquela história? Uma vez tinha um homem que ele não dava tzedaká aqui embaixo. Falava, Eu não acredito nesses caras. Fazem mau uso da tzedaká. Não do tzedaká para sinagoga, para escola, para rabino, para desdenhar, para ninguém, para para pobre, para vendido, não dou, porque o pessoal faz mau uso da tzedaká Mas quando eu chegar lá em cima, eu vou dar tudo que eu não der aqui embaixo. Aí o homem faleceu, chegou lá em cima, tinha um anjinho, ele falou assim, anjinho, antes de eu entrar aqui em cima, eu preciso cumprir uma promessa, eu prometi que aqui eu vou dar muita tzedaká Eu vim aqui com meu talão de cheque, eu queria saber o que vocês estão precisando aqui no céu. O anjinho falou, como assim precisando? sem assim, alguma reforma, alguma coisa? Não, não, aqui é pleno, aqui é completo, não estamos precisando de nada. Então, não tem problema, mesmo assim, eu quero fazer isso daqui. Vou fazer um cheque para o senhor e pode falar um valor. hoje a gente falou, cheque? O que é cheque? Cheque, cheque, você vai no banco, você deposita o cheque, vai na boca do caixa, você saca dinheiro, isso aqui vale muito dinheiro. Então, me desculpe, mas eu não sei o que é cheque, não. Então, não tem problema, eu trouxe aqui também dinheiro espécie, cash, cash, quanto o senhor quer, pegou um bolo de dinheiro deu para o anjinho. ah, esse negócio de dinheiro, sim, sim, sim, não, não, não, a gente não aceita aqui dinheiro, falou, oh, provavelmente vocês não aceitam reais, eu trouxe dólar, tem problema dólar? Não, também não aceitamos dólar, falou o anjinho, ah, eu trouxe aqui Visa, Mastercard, American Express, tem aqui cartão? Não, não, não, não aceita cartão aqui em cima também, não, sinto muito, não tem problema. Eu tenho uma coisa que vocês vão aceitar. Cheque, checalim, moeda de Israel. Isso aqui eu sei que aceita aqui em cima. eu também não, não aceitamos não. Então o que que vocês aceitam aqui? A gente quer dar uma da uma caridade. O que vocês aceitam? Não, a gente só aceita aqui o recibo da caridade. Se você tiver recibos aqui é muito bem-vindo. Mas é dinheiro aqui não. Então o que a gente pode dar para vocês, gente? Lá em cima vão dar muito mais. Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui. Guilherme, os emissários e os líderes são de forma diferente na plataforma? Tipo, terá outra plataforma ou, uma, ou será igual a todos? É. Gente, na segunda etapa, a gente está desenvolvendo a plataforma, não está completa ainda. Vai ter uma área somente para o... o como é que chama? O usuário. Tá? Então, lá vai ter... Todos os blindões vão poder se interagir. E aí vai ter, por exemplo se ele quer interagir com o um grupo de Cuiabá. Então, ele vai poder clicar ali, interagir todo, com todo mundo que é de Cuiabá, por exemplo. Vai ser uma, uma um WhatsApp, uma rede interna que a gente vai ter entre nós aqui. Tem. Ana Sofia, a inscrição deve... Ione Soares respondeu. Ah, Ok, por enquanto, gente, tem só no Brasil, tá? A gente está trabalhando para aceitar também celular no exterior, tá bom? André Casale não consegue entrar. Espera um pouquinho, às vezes tem um delay nessa parte do, do SMS, tá? Mas se não conseguir entrar, manda depois para a gente uma... Um, ok? A gente vai estar tá ajudando todos vocês. Ok? Sim. Ana Sofia, a gente vai também entrar na Europa. Vamos chegar na Europa também. Todo mundo. Vamos expandir para a Europa também, Breno. Por que não? Os brasileiros da Europa só tô aqui no chat, quem quiser falar comigo, pode escrever alguma coisa no chat, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar no meu Lechaim. Lechaim, Lechaim. Olha, gente, vou tentar subir o um vídeo novamente. Eu vou estar aqui no chat, é, interagindo com vocês. Antes disso, Marcos, quantos cadastrados já temos na plataforma? Maravilha, um vamos ver aqui. 119, Arábia. 119, que maravilha. O pessoal tinha 250 aqui, vamos tentando. benenor.org.br, tá bom? Flávio Teixeiro cadastrado. Quem mais? Damares Cursino, cadastrada. Mas, mas, quem mais? Ok. Maravilha. Maravilha. Ok, tem gente que não consegue entrar, tudo bem. Vamos tentando, vai dar certo, gente. Pode ser também, o que acontece? Pode ser que tá todo mundo tentando entrar agora. Espera um pouquinho que vai depois liberar a plataforma. Pode ser que seja isso, Marcos, também? Ou pode, não... pode ser, pode ser, Ari. Eu acho difícil, mas pode ser também. Ok. Tá. Opa, tá subindo aqui, ó. 121, opa, tá subindo. 121 pessoas, já tá subindo. O PAIS não recebeu o SMS. Pode ser que demore um pouquinho. Tem delay aí no SMS, às vezes, até porque muita gente tentando ao mesmo tempo, pode acontecer. Ok. Gislene está perguntando sim. Todo mundo faz o cadastro, Gislene Pode fazer, todo mundo faz o cadastro. Rebeca conseguiu. E mais? Maria José, vai ter desconto com o quê? Com a carteirinha. Maria José, pode ser que vai ter desconto, mas você vai ter tanta mitzvah no mundo vindouro, Maria José. Pensando em 10%, você não sabe que você vai ganhar lá em cima. Vai ganhar um trilhão lá em cima. Pode confiar em mim. Pode confiar. Você vai chegar lá em cima... Mostra seus mitos apontes. Não vai nem valer esses 10, 20% de desconto que você está pensando aí. Fica é tranquila. Ok. José, ele também não recebeu SMS. Vai tentando, espera um pouquinho, tenta de novo daqui a pouco. Pode ser que está acontecendo aí uma... Uh, como é que chama? Uma... Engarrafamento, né? Engarrafamento. Erickson, guardando SMS. Ok. Muito bem. Muito bem. Gente, eu vou eu vou estar aqui no vou, vou subir o vídeo do Reb, o um vídeo muito bonito. Ele tem legenda. Se não conseguirem escutar, é uma pena, mas tem legenda, vocês podem acompanhar e eu vou estar respondendo para vocês aqui no chat, diretamente no chat. Então, pera aí, gente. Deixa eu apresentar. Eu preciso apresentar uma tela inteira. Será que se a gente faz a outra forma? compartilhar aqui, uma janela, é, compartilhar, compartilhar a tela mesmo, então vamos lá, cancelar, compartilhar uma tela aqui, e eu vou soltar o vídeo do Reb aqui para vocês, Aliben Ok, vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Ok, gente, estamos com os problemas. Infelizmente, a gente estamos com os problemas. problema não conseguimos soltar o áudio, mas tudo bem. Estamos aqui com vocês. Vou voltar aqui no YouTube. Voltou o som? Voltou o som porque eu estou falando, mas do vídeo não tem, infelizmente. Ok, amanhã, Blin Eder, a gente posta no nosso canal esse vídeo, vocês vão ver diretamente do canal, tá bem? Uh, vamos lá. Seu de bola, último trabalho, muito obrigado. Deve ser observar que os que estão ao redor do Rebe, todos juntos do mesmo naipe, lindo, lindo se ver. Muito obrigado, Maria. Uh, Marcelo, obrigado pela dica. O pessoal está conseguindo. Moisés, é, coloca esse vídeo na plataforma, vamos, vamos colocar assim. A gente sobe amanhã. Gilvan, vamos, vamos subir amanhã, sim. A Lohane está me ligando aqui, então, pera aí. Oi, Lohane. Desligou. O que mais? É emocionante, Guilherme, é emocionante mesmo. Hernani Dolinsky. Oi, oh, Hernani, tudo bem? Lá de Santa Catarina, cadastro concluído. Ótimo. Márcio Mafra, Rafa. A, fim, a chama é tão grande que vão sair de moto para até a Sinagoga. Deus te abençoe. Legal. Veja, vou te falar uma coisa. Se Deus quiser, vai ter um seminário Brenor que vai acontecer no Carnaval agora. É uma oportunidade única de vocês que moram longe, passarem quatro dias junto conosco, quatro dias de Carnaval, estudando, aprendendo, congregando. Uma energia muito positiva vai ter lá. Muita gente junta do Brasil inteiro, Brenor do Brasil inteiro, muita gente agradável, bonita. Banda Brenor, comida boa alguns rabinos que vão estar lá para conversar com vocês pessoalmente, aconselhar, palestras, mas é sempre uma energia assim energizante, energizante, gente. Isso aconteceu em fevereiro, tá? Vai ser um grande seminário, está com o ano, um hotel lindo, um lugar maravilhoso, aqui bem pertinho de São Paulo, começa dia 17, sexta-feira à noite você entra, dia 18, dia livre, 19, 20, 21, muitas palestras, uma situação assim intensa. E, se você quiser, entra no pode entrar no site menor, site menor, não, manda um WhatsApp para a gente, a gente ajuda você a se inscrever, tá bom? 011 961 -64 7700 E aí, Marcos, quantas pessoas já se inscreveram? Como é que a gente está? Estamos quase chegando nos 150, Arábia. Maravilha. Saneila conseguiu, Saneila de Manaus, Saneila, já sei que ela vai vir junto com... O Eduardo, marido dela, para o seminário, na né? mesma mesmo, Sanella. Estamos aguardando vocês. Aguardando vocês. Quem mais estamos aqui? Jonas, Jonas de. É o Jonas de Guarulhos. Forte abraço, lá, Obrigado. Rosa Maria conseguiu se inscrever. Simone Cordeiro, parabéns pela plataforma. É um meio de levar o monotênio para muitas pessoas. Realmente, mas não sou, não sou somente eu. Você também, Rosa. Você também começa. De, desculpa, Simone. Divulgue o link. Divulgue o link também. Tônia Rodrigues, cadastrada, parabéns. Moixe Coelho, farei inscrição depois lá. Tá bom, fica à vontade, não tem problema, deve estar com tráfego agora, mas pode tentar também. Paulo Márcio, é, leve de Lubavi, de grande Tsadica, admiro muito, grande sábio, eu também. Iris, não conseguiu fazer? Depois procuro aqui, o pessoal, a gente vai tentar te ajudar. Mas vai tentando, pode ser que é congestionamento da plataforma, pode ser. Marcos... O está Marcos, o Gilberto pedindo para ver se a confirmar se ele conseguiu se inscrever. Gilvan, se você conseguiu acessar a plataforma, você conseguiu se inscrever, só, só tentar fazer o cadastro, só tentar entrar, fazer o login. Gravo, não consigo entrar, laços toda, laços estudar, continua tentando, senão a gente vai tentar resolver, talvez é muita gente ao mesmo tempo, mas vamos continuar tentando, gente. Nosso objetivo é chegar em 10 mil Beninor em 12 meses. Eu acho que a gente vai passar, vamos conseguir. Com a ajuda de Hashem até mais rápido. 10 mil Beninor cadastrados na segunda etapa. Pessoal, vamos lá. É, Lucas Games, parabéns, Baru Hashem, parabéns. Poderá fazer chegar, poderé, poderá fazer chegar a muitos. Isso aí. Mas com a sua ajuda, Lucas Games. Você que é um gameista aí, leva para muita gente também. Paulo Março, parabéns, Gabriel. Obrigado. Shirley, pediu sabedoria a Deus para entender todos os ensinamentos. É Isso é importante, realmente. Para quem não tem, é bom pedir. Joinville aqui, Marinho, escrito. Parabéns pelo trabalho. Oh, Joinville. Marinho, tem um grupo, não sei se você participa, mas tem um grupo, Breinor em Joinville. Estão organizando aí uma festa de ranucá bonita, eu estou sabendo, em Joinville. Breinor Joinville. Nembauru, José Emilio Marmol, cadastrado. Oh. A Bauru não conseguiu antes, agora escreveu que conseguiu, de Bauru, nosso emissário em Bauru. Então, pode ser que realmente, pode ser que é isso, né, Marcos? Muito tráfego, enfim. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o pessoal vai fazer o cadastro, né, mas não tem paciência de esperar o SMS e ele volta. E aí ele acaba recebendo um SMS antigo. Ele tem que ter tem que esperar, se ele voltar... Boa. Né, e tentar colocar um SMS do processo anterior, não funciona. Bom, então escuta, gente, escutaram? Você faz o teu cadastro, clica em receber SMS, espera. Não clica de novo, porque vai mandar um outro. Esse SMS acho que está com delay, está demorando a chegar um pouquinho. Muita gente exceçando ao mesmo tempo. Aí, se você bota o SMS antigo, não vai entrar. Então, você clica, espera, dois, espera até dois, três minutos. Se não der certo, meu, aí faz de novo. Mas espera, tá bom? Elizabeth Farias, vou fazer junto com meu filho depois lá. Por que, Elizabeth? Faz agora. Depois teu filho faz no dele. É individual. É, é moleza, mamão com açúcar. Só entra lá, botar o seu Ela pode entrar, assistir os vídeos e compartilhar o link com ele. ó. Oh, olha que ideia boa, Marcos deu, Elizabeth. Você entra, assiste os vídeos, assina a declaração e você vai ter um link para poder compartilhar. Compartilha com teu filho, você vai ganhar pontos em cima dele. Tá bom? Luana Lucato, comunidade de Palhoça presente, já se inscrevendo, muito bem. Eu vi a comunidade de Palhoça, Brilhão, muito bonito, fizemos um Zoom com eles, uma, um call domingo passado, tinha lá mais de 20 pessoas na reunião de domingo deles, muito bonito, parabéns, pessoal de Palhoça. Jonas de Souza, já estou com 20 mil pontos, que legal, parabéns, Jonas. Você manda para o pessoal de Guarulhos aí. Danilo, conseguiu, parabéns, Danilo. Menor Curitiba Pinhais, parabéns pela plataforma Arado. Obrigado. Jonas Masalto, ok. Jailton, R$10,90. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Matheus Machado, quem quiser participar do seminário em fevereiro, o link é daqui, tá escolabenor.com. tá vendo, gente? Quem quiser participar do seminário, o Matheus já colocou aqui o link, escolabenor.com. Entra lá, tem todas as instruções, Ok. Estou aí, Marinhos. Está presente, quem okay, viu e Perfeito. É mais. In, eh, ah, perguntando aqui se existe aplicativo ou apenas site. Por enquanto eu sou o site, mas o aplicativo vai ser desenvolvido em breve também. O Marcos falou que vai desenvolver. Então, daqui a pouco vai ter, mais tarde vai ter, gente. Por enquanto, sou o site. Vamos passo a passo. Maria José Machado Pires posso trocar meus pontos por cesta básica para os pobres, viúvas e necessidade, necessitados. Maria José, os pontos é mitzvah. Mitzvah, a gente não troca por nada nesse mundo. Deus vai ajudar os pobres. Você pode pegar o seu seu dízimo ajudar os pobres também. Mas os pontos, Maria, você está trocando muito barato. Os pontos, você chegar lá em cima, olha só, 300 mil pontos, a gente dá uma mansão lá em cima. Galardões. Agora, os pobres, não adianta, tem que ajudar com dinheiro. Os pontos, eles, vão, eles não vão conseguir comer com os pontos, Maria José. Não né? vai resolver a vida deles. Tem que dar dinheiro. Maria Alves, o cadastro é super fácil. Ótimo. Quem mais? Gisele é. Lima, meu SMS chegou rápido. Ok, Joselena, você é uma mulher de sorte. Moche Coelho, lá na Tova Todos, preciso sair para jantar. Boa janta, tá bom. Nosso Júnior. Um... Ah, gente. Se Deus quiser, Lee Nether posta o um vídeo no canal. Bravo, chegamos nos 150. 150? Que bom. 150 inscritos. Que bom. Ah, olha só. Augusto marketing está falando o seguinte: cada vez que ele vê de novo a aula, ele ganha mais 500 pontos. Então, a gente pode ver isso, Marcos, depois. Para deixar 500 pontos só na primeira vez, ok? Ah, ok, depois eu reprocesso os pontos, tá, pessoal? Para não... ser justo com todo mundo. Tá bom. O é, que mais? Brinor Bauru. Maria Alves, o SMS chegou super rápido. Legal. Simone Cordeiro, achei interessante que tem uma loja na plataforma, pode comprar livros por lá. Tranquilo. Tem mais? Maria Cristina, boa noite. Rabino, barulho, achamos sucesso infinito. Amém. Maurício, Coelho, não estou conseguindo. Então, Maurício, você vai fazer o seguinte, você vai clicar, fazer o cadastro, espera, conta até 300, conta até 3 minutos, 3, 4 minutos, espera chegar o SMS, tá bom? Se, se continuar indo o problema, sentem em contato com a gente amanhã, a gente vai tentar te ajudar. Rômulo de Fortaleza, vamos crescer juntos, ótimo. Fabiane Ribeiro, Barra dos Poqueiros, em Sergipe. Olha só, gente, estamos atingindo o Brasil inteiro, não é mesmo? Eric Santos conseguiu. Fabiane Ribeiro, não, aqui. SM, SMS Trader, fiz o cadastro. Sérgio Mouro, da cidade de Leme, São Paulo. Oh, legal, Sérgio, bacana. Leandra Simplice, estou tentando, não vou desistir. É isso aí, continua. Leandro, nossa segurança, tudo certo, sempre juntos. Obrigado, Leandro. Alexandra conseguiu se inscrever. Bruno, Noah Heids, não está conseguindo. Aí quis trocar de ceia, não foi aceito. Bom, depois você procura também nosso suporte. Depois a gente vai te dar, tentar te dar uma, um suporte aí, Bruno. Tá bom? Mas vai tentando. E depois que acabarem esses vídeos, o que eu faço? A gente vai tentar, gente... Fazer os vídeos o tempo inteiro. Cada semana um vídeo. Aprendendo o tempo inteiro. A torá é infinita, não tem fim. Então, Bliné, enquanto Deus da força, a gente vai tentar ensinar. Ok? Estimado Rabino, não consigo, ele fala aqui. Sinto muito, André, mas vai tentando. O que a gente faz, hein? Só não estou conseguindo. me escrever... Onde eu moro, o celular não recebe SMS, só uso o Zap. Vamos tentar resolver esses problemas offline, depois, gente. Né? A gente tenta resolver isso depois. Ora, eu Sim. acho que é uma boa ideia a gente Sim. liberar até domingo para o pessoal que está tendo dificuldade com SMS o cadastro com e-mail. Aí ele recebe o código no e-mail. Pode ser. Pode ser, então. Como é que a gente faz isso, Marcos? A... Ah, a gente coloca na, na, na tela de cadastro, lá ele escolhe se ele vai colocar o, o, o número do celular dele para receber os SMS ou ele coloca o e-mail. Ótimo. Então, se você puder resolver isso para a gente, seria ótimo. Então, prometa aí, domingo está tá no ar. Ótimo. ótimo. Outras pessoas, né? Que pena. Tá bom. Vamos, vamos lá, pessoal de Nova Fri... Friburgo, Rio de Janeiro. né é frio, gente é isso aí. Quantas pessoas já tem aí com, com a gente, Marcos, que conseguiram se inscrever? 161. 160. Bastante, bastante e? pessoas, Graves, né? tem conseguido aqui no chat. Pessoal, quem consegue, consegue fácil, né? Aham. Alguém está perguntando se o SMS vem pelo WhatsApp. Não, o SMS nunca vai conseguir ir pelo WhatsApp, Projeto Raceduto. O SMS ele tem que vir pelo SMS. Então você tem ali no seu, no seu celular uma tela de. Um, é, um, como é que chama? Um ícone de SMS, você clica ali, tem que chegar por lá, tá? Danca Borges não, não está conseguindo. Então tá bom. Marcos, quando você conseguir liberar, se conseguir liberar antes, seria ótimo. Vou dar prioridade então, Rabi. Daí eu eu, eu, eu, eu entro em contato com as pessoas aqui para o WhatsApp, que tentaram fazer né? E, e manda um outro link para eles fazerem um cadastro com um e-mail. Perfeito. Gente, quem não conseguiu, manda uma um pedido de ajuda aí no nosso WhatsApp, tá? E depois a gente tenta offline te ajudar. Vamos tentar dar um jeito. Então vocês mandam para 011 96164 7700. Repetindo, 011 96164 7700. Esse é o WhatsApp Bem no Brasil. Agora é, tá Agora de noite, não, não vão estar tá respondendo, mas amanhã, no horário comercial, já vão estar tá entrando em contato com vocês. Ó, eu acabei de postar aqui o WhatsApp Brasil. Demares Cursino, nesta plataforma conseguiremos encontrar os Beninors da nossa região? Positivo. Não nessa primeira etapa, nós estamos desenvolvendo isso. Em breve já vai poder, é, sim. Em breve vai poder encontrar os Beninors de lá, gente. Combinado? O que mais? Então, quem não consegue, Olga conseguiu, parabéns. Quem não consegue, manda o um WhatsApp para a gente, 011-9164-7700, pedindo help, pedindo socorro com seu nome. tá certo, gente? Valdemar Abrão de pedindo nosso emissário lá, está perfeito, sem problemas, conseguiu também. si vai morar na Calábria, sabe que a gente compra droga é da Calábria? Você vai pode ser exportadora de Etrogue para gente. Eduardo Rezende também deu certo bem facinho. Talvez a notificação esteja silenciada na caixa de SMS. Pode ser também. Às vezes a pessoa fica, tem que olhar na caixa de SMS, gente. Olha lá. Ronaldo Silva, boa noite. from Japan. Você é do Japão? JP? É Japão, isso aí? Crianças também podem. Crianças também podem, por que Não. Moro em São Paulo. Ah, ok. Quem não recebe código pelo SMS, não poderia receber pelo e-mail? Sim, Herbert. É, o Marcos Vinícius tá vai trabalhar, vai dar prioridade nisso para que seja solucionado esse problema logo, logo. E Espero que em breve você possa fazer isso pelo e-mail também. Mas vai tentando SMS. Eles conseguiu orar. Parabéns, Iris. Nadir Ferreira, muito bacana, a plataforma já estou inscrita, conseguiu também. Márcia Arnal, ótimo. Itacir, conseguiu, parabéns. Gente, vamos subindo, vamos bater aí 200. Depois a gente vai ter muitos, é, como é que chama? Muitas é, é, promoções também, lá dentro. Promoções de Mitzapoints, Mitzapoints. Clóvis conseguiu. Parabéns, Clóvis. Quem mais aqui? Salão de São Vicente Anderson, beleza. Oh, o Vilela conseguiu depois de diversas tentativas. Então, olha só, gente. Se não conseguiu na primeira, na segunda, não desista. Tenta terceira, quarta, quinta. Até décima, até milésima, você vai conseguir. Ah, Moisés está perguntando se uma boa esposa, quantos mitos apontes deve ter? Você deveria perguntar quanto um bom marido deve ter. Não ficar esperando que a esposa tenha mitos a apontes. Quantos mitos você deve ter? MacLeo. Em celulares com sistema Android, às vezes o SMS só cai quando abre o aplicativo do SMS. Então, gente, quem não recebeu, <coughs> abre o SMS, abre o aplicativo SMS. Vai lá no, nas ferramentas, abre o SMS. Ok? Pode fazer cadastro para ser dizimista? Pode. O dízimo não está ligado diretamente no cadastro. A FAB conseguiu. Damares Cursino, vamos trazer um movimento para a ilha comprida, litoral sul, ótimo, se Deus quiser. Márcia Ricardi lá de Miracema, não conseguiu, continua tentando, Márcia. Teve gente que conseguiu depois de um tempo. A Circe conseguiu na primeira. Márcia, abre o teu SMS, tua, teu aplicativo SMS, vê se chegou. Se não espera, não clica de novo. Depois de 3, 4, 5 minutos, não deu? Clica, de, tenta de novo. Isso aí. Muito. Jusceline, já conseguiu? Jusceline, aqui de São Paulo, nossa Jusceline. Acho que vamos chegar a 200, hein, Grave? Quantos temos já? 175. 175, pessoal. Vamos continuando. Está subindo, o pessoal está conseguindo. Provavelmente alguma. Algum congestionamento no acesso, muita gente ao mesmo tempo, mas você continua. Vamos conseguir. Nosso objetivo é a gente chegar a 10 mil. Já temos aí quanto, quase 2%. Né? É isso? Não? Quase 2%, 1,75%. Jonathan Mendes conseguiu, conseguirá, parabéns. Wellington de Wellington, ô oh, Wellington conseguiu, que bom, estou me sentindo a falta na sinagoga, Wellington. Jonathan Mendes conseguiu também. Quem mais conseguiu, gente? Vamos lá. Às vezes é o lugar onde você está, não está dando área. Pode conseguir. Ben Yosef, Yosef, vou ser campeão nos pontos. Vamos lá. Vamos em frente. Vai lá, Yosef. Vamos lá, gente. Está subindo o ranking. Acho que o pessoal já deve estar assistindo, então, os vídeos, né? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, foram preparados para vocês, com muito carinho. Então, a Francisca é de Bom Jardim Maranhão. Vou guardar pelo e-mail, porque o SMS, só quando eu vou para a cidade, moro no interior e só uso o Zap. Tá bom, Thelma, vai, ter e-mail em breve, fica atento aí. Temos um grupo no Maranhão, várias cidades, você está lá, Thelma, nesses grupos? Verifica a caixa de som do SMS, a mensagem com código pode estar lá. Salão para todos, salão a todos, mim. Gente, quantos temos, Marcos? Digamos em 178. Um, 178. Um, Pedro Henrique, conseguir a Aviacorp, parabéns, parabéns. Gente, então acho que ok. Eu acho que foi muito bom a gente ter feito esse lançamento aqui, foi muito interessante, produtivo. Já estamos aí com quase 2%, 178. Um, Acho que até o final do dia, final da noite, quem sabe a gente acha que já consegue bater 200, não é mesmo? Rodrigo Cruz, baixou a app? Não, Rodrigo, ainda não tem app. Ou tem? Acho que não tem, né, Marcos? Então, o, o que nós temos, já dá para a pessoa acessar o site e baixar. Ah. Não, isso. Não, não, não dá para instalar ainda pela Play Store ou a Apple Store. Mas Aí, se, ela, se ela acessar o site, dá a opção para ele baixar e já tem lá como se fosse o um aplicativo. Ah, maravilha, gente. Não estava sabendo. Então, já tem o app. Já temos o app, não na Play Store. Você pega o site, você baixa. Tem... Dá para baixar do celular ou do PC que tem que baixar? De ambos. É, pode baixar tanto no PC quanto no celular. Maravilha. Então, você baixa, você tem o app. Já tem o app. Ok. Antônia, fui entrar novamente fala que o usuário ou senha não confere. Você deve ter... Vê lá, Antônia, você deve ter o pessoal está conseguindo entrar. Tenta de novo. Ronaldo Silva, saudade de ir na sinagoga. Parabéns, Ronaldo, estamos com saudade também de você que está aí na Paraíba, saiu de São Paulo. Vem no seminário, vem passar o seminário com a gente aqui, em fevereiro. Sidney Justino, nosso guarda-costas aí de São José dos Campos, vai estar tá com a gente aqui, guardando a sinagoga no domingo. Conseguiu, parabéns. Maria Alves já está com 9.700 pontos, parabéns. Neuza Ramos, seria bom colocar os grupos de WhatsApp de cada estado. Vai ter isso, vai ter, tá? Vai ter. Um... Maria Alcântara, parabéns, lá. parabéns a essa comunidade maravilhosa, vou me dedicar aos estudos e conseguir muitos pontos. Parabéns, isso aí. Eu acho que é importante é, comentar com o pessoal que, além dos vídeos toda semana, a gente vai ter novidades que vão ter na plataforma aí que vão ser lançadas também toda semana. Né? Então, vai ter a questão das comunidades, né? É... Ok. Então, à você. Frente, também as para também, né? Os. os... As Perfeito, está cortando um pouquinho. É que eu já Está cortando um pouquinho o seu som, Marcos. Eu vou falar para eles você falou. Marcos está querendo falar que, olha, se fiquem logados na plataforma. Por quê? Porque vai ter muitas novidades. Em breve a gente vai ter lá, eu já comentei, mas vale a pena falar de novo, os salmos diários para você recitar. O Sidurbe Neynor para você fazer suas rezas diárias de lá. Ah, os estudos diários do Tânia e da Torado do Romache. Você vai ter lá outras promoções também, cada acesso sem pontos. Então, é uma maneira... É, lúdica, interativa e divertida de você estar rezando e estudando e participando e ganhando pontos, não é mesmo? Então, fique ligado lá. Ah, sim. É isso aí, Eduardo. Obrigado. Ah, pode também ter ali o casamento do Bdenoa é, e entre outros, outras novidades aí. Se o pessoal tiver ideias né, para colocar na plataforma, todas as ideias são bem-vindas também, né, rapaz Com certeza. Com certeza. Oi? Crianças. Crianças também podem. E. Ah, tá falando aqui. Estão aqui, estão sugerindo já para a gente ter um espaço para crianças. Ok, legal. Legal. Podemos também mais tarde fazer um espaço para crianças. Legal. Elizabeth Farias conseguiu. O pessoal está entrando. Como é que está a nossa contagem aí, Marcos? Vamos Estamos em 189. Está subindo rápido. Já já batemos 200 daqui a pouco. Vamos lá, gente, bater 200. Elizabeth Farias tentou, tentou, no final conseguiu. Ah, tem aqui surgindo. Se for possível, disponibilidade de hebraico básico, apenas leitura, fica a dica. Ok. Valeu a dica aí, vamos ver como é que a gente consegue colocar tudo isso. Bom, podem mandando dicas. Rebeca também perguntando se vai ter aula de hebraico. Ok, é uma boa ideia, vamos ver. Se a gente consegue implantar lá a aula de hebraico, né? Grupo de estudo de hebraico. Isso é legal também. Acho que o pessoal está gostando. Parabéns, Marcos desenvolveu um método rápido e prático. Estão te parabenizando, Marcos. A Maria Alves. Olha, ah, eu que agradeço, pessoal. Só estou só retribuindo aí o que a gente tem dado. Mas. Sou da comunidade de Poços de Caldas, emissário James. Fiquei surpreso, feliz de assistir ao vivo o senhor lendo meu comentário. Então, vem no seminário, a gente vai conversar pessoalmente. Não precisa só ler comentário. Vem no seminário, fevereiro, a gente vai fazer um lejain juntos. Espaço para empreendedorismo, ok? É uma boa ideia. Para quem não está conseguindo fazer a senha, é só rolar a tela para cima e clique em cadastrar. Pode ser também, tem gente com celular, não está vendo toda a tela, então você gira a tela para cima. Oh, boa dica. Parabéns a todos pela criação da plataforma, vai ser de grande importância. O oh, Jailton está perguntando, se per... pergunta o Marcos, se vai ficar aparecendo o número do celular no link de convite de um membro. Ou seja, Marcos, a pessoa convidou um membro. Vai ter o celular da pessoa, alguma coisa assim, não? O link único da pessoa, ave contém o celular dela. Por isso que ele é único. Se ele colocar o um número de uma outra pessoa, o ponto vai para essa pessoa que tem o número do celular. Ah, tá. Então, a identificação do link é pelo celular. Exato. Tá. Edilene conseguiu se cadastrar rapidinho. Rebeca, sugiro Brahot com áudios e músicas. Ok. Não estou conseguindo entrar na plataforma. Parte da declaração está voltando para os vídeos. Você assistiu todos os vídeos, Guilherme? Tem que assistir o sete para poder fazer a declaração. Se você não assistiu o sete, não vai, não vai, não vai liberar para você. E também não adianta arrastar o ponteiro que ele não libera. Tem que assistir. Então, talvez seja isso. É, na plataforma também poderia ter reza por reza, ok. Sidney, me cadastrei, foi tranquilo, maravilha. Iraci, consegui entrar e cadastrar, e agora como faço para entrar novamente? Ok. Aí você entra na tela inicial, brenor.org.br, você clica ali em é, login, bota os dados que você fez um login, o teu celular e tua senha, e logo, logo, logo você está dentro da plataforma novamente. Tranquilo. Tranquilo. Quantos temos, Marcos? Vamos ver se a gente bate os 200 hoje. Já são quatro, hein, Herar? Quatro bate 200. Um nove e meia. Então tá bom. Quando bater os 200, a gente solta o sininho aí. Vai. Sebastine Riverleia. Shalom, Shalom Sebastiana. E aí, gente, vamos lá, vamos bater 200, vamos bater 200, mais um pouquinho, mais uma forcinha. Quem ainda não conseguiu, entre. Mas eu acho que na hora que a gente começar a divulgar, aí, se Deus quiser, vai crescer bastante, né? A gente faz a força inicial. Gente aqui, equipe de marketing divulgando, é uma coisa. Você tem 200 pessoas juntas divulgando... Rapidinho, vai, rapidinho vira 500, rapidinho vira 2.000, não é mesmo? Essa é a ideia. Todos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção. Todo mundo dentro da arca protetora do Noé. Vamos nos salvar, vamos salvar do dilúvio, como falou o Rabino lá do Japão. Vamos nos salvar do dilúvio, não é mesmo? Vamos lá, gente. Escrevendo, escrevendo. Faltam três, hein, Eduardo? Oh, Mais um, então, 197, faltam três. Quero comemorar aqui junto com vocês. Quem não conseguiu, vai conseguir. Está insistindo. Aí, dois. 198, faltam dois. Faltam dois. Ora, vamos parabenizar quem pôr o número 200. O oh, oh, vamos lá, claro, claro, vamos lá. Ok, Paulo Márcio, todo mundo vai ter carteira abrindo. Exatamente, Webster. Meu celular está na recarga, mas estou vendo na TV. Cheguei agora mesmo. Tá bom. Queixada do Ceará. Lucas Oliveira, muito linda a plataforma. Parabéns aos envolvidos na produção. Obrigado. Márcio Roberto, boa noite, Rafa. Tudo bem? Não sou de nenhuma comunidade. Posso me cadastrar? Sim, positivo. Claro que pode. Pode sim, se cadastre. E, e futuramente, você vai poder encontrar pessoas próximas a você na comunidade. André Casari, então faltou um porque ainda não consegui fazer a minha. É, mas vai tentando. Adriano Silva, Dineia de Bahia Pendi, conseguiu. Legal, Dineia. Bruno Arraide está triste. Triste estou porque alegria Alegria. Como faço para entrar nessa plataforma? É só entrar. Como é que faz para entrar? É só entrar. Você entra na breinor.org.br. Se você ainda não tem cadastro, vai lá para baixo da tela, escreve em cadastrar, benenor.org.br. Clique no, lá embaixo da tela em cadastrar, tá? E aí você preenche os dados, vai receber um SMS e vai poder entrar, ok? Paulo Márcio, vai chegar 10 mil benenor lá, se Deus quiser. Imagina 10 mil gente, trabalhando juntos. Imagina 10 mil benenor divulgando. Imagina só. Não é mesmo? Então, seremos muito fortes. Muito fortes. Está subindo o score aí? Está subindo o nosso número? Ainda não. Travou Falta in... só um, horário Falta só um. 199. Quem vai ser o 200, pessoal? Tenta aí, falta um. Quem, quem vai ser o 200? Quem vai ser o 200? Posso falar quem foi o último que se cadastrou aqui, Rav? Pode, Pode, pode. Oi, José Levi, do Pará. José Levi, do Pará. Parabéns, José Levi. Você foi o brinor número 200. Ótimo. Que bom. Que bom. Gente, então vamos ficar hoje por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Foi uma satisfação a gente lançar a plataforma. Eu queria agradecer toda a equipe de marketing que trabalhou para esse evento acontecer. O Marcos, que está aqui com a gente, o Marvin que ele trabalhou de noite para essa plataforma, conseguir consegui ficar de pé em tempo recorde, parece que é uma coisa simples, não é? uma coisa muito difícil de se programar, viu? E ele me comentou uma coisa aqui, que ele, 22 anos ele é programador, 22 anos é, fazendo programas, mas que ele nunca teve tanta dificuldade num site, numa programação quanto essa. Eu vou explicar por quê. Coisas sagradas são difíceis, coisas que são sagradas, não vem de bandeja. A gente tem que se esforçar, ok? Tem que se esforçar. Então, aqui, como é uma coisa muito sagrada, muito importante para Deus, é claro, havia já de se esperar que tinha que tenhamos e tivemos realmente muitos desafios para que isso conseguisse chegar no ar. E agora, é só para frente, a gente vai cada vez melhorar mais a plataforma. Então, muito obrigado para o Marcos, Vinícius, que está aqui com a gente. para agradecer também, muito obrigado ao Matheus e à Luhani, que estão aqui com a gente também, é, assessorando, divulgando o movimento, divulgando a plataforma, divulgando o Brainor Brasil. Estão tá fazendo um ótimo trabalho. Agradecer também é, o, o Leandro Alves que está fazendo os, os designs maravilhosos, muito bonitos. Está de parabéns também. Lindos, lindos cada um. Agradecer a Fanny que está coordenando o projeto. Agradecer o Arthur também que está conosco fazendo os vídeos. Enfim, tem uma equipe toda por trás disso tudo trabalhando, gente a gente lançou o projeto Farasta, os recursos contratamos as equipes, e estamos aí, estamos aí, isso aí vai dar certo, gente, vai bombar, tá bom? E eu espero também, em breve, vê-los vocês que estão distantes, especialmente conosco aqui em São Paulo, outra vez o cenário é uma oportunidade maravilhosa, tá bom? Mas se não, outra oportunidade também não vai faltar. Gente, muito espero vocês hoje, uma boa noite, até em breve, semana que vem, em breve, semana que vem, é então até breve se Deus quiser forte abraço a todos tá bom vou encerrar aqui a transmissão para todos e a gente fica em contato vamos divulgando aí tá bom vamos divulgando bem um abraço a todos